Tua palavra, desejo mais obedecer. Te peço, segundo teu falar, teu Santo Espírito para me direcionar no amar. E quanto mais do Espírito eu tiver, mais verdade eu terei. Espírito me guia e na verdade, mais liberto. É. Pulo eu sou mestre, tu é. Se eu for bem ensinar. Desejo mais permanecer Te peço, segundo o Teu falar Teu Santo Espírito Pra me direcionar no amar E quanto mais liberto eu estiver Mais santo, separado e limpo Mais ao Pai e ao Filho Vida eterna viverei, mas crerei, esta é a tua obra e desenvolvo a minha salvação.